Olá, eu sou Leonardo e nesse tutorial eu vou mostrar como inserir as primeiras informações do curso na aba. O primeiro passo que você tem que fazer é ativar a edição, desse modo você habilita editar as abas e acrescentar uma atividade ou recurso como eu já tinha dito nos outros vídeos anteriores. Para inserir o um material na aba, você vem editar, editar sessão. Aqui a gente já tinha colocado o nome, já tinha nomeado eles. E no sumário você pode estar tá escolhendo uma foto, um vídeo, um áudio, dentre outras opções e texto também. Clicando aqui nessa caixinha que você habilita outros passos de formatação baseado no Word, tá? igual, idêntico ao do Word. Então primeiro eu vou inserir uma imagem aqui. Com a imagem a gente criou aqui mesmo e nessa aba aqui das propriedades tem como a gente está formatando essa imagem no caso aqui ela tá bastante grande tá vendo então vou colocar ela num tamanho menor aqui para poder ficar visivelmente melhor vocês podem estar tá escolhendo né o, o tamanho que vocês preferem aqui 200 e clica aqui do lado de fora para ver mais ou menos o tamanho que ela, vai, que ela vai ficar. Eu vou deixar 500 aqui mesmo, que é um tamanho tamanho bom. 500. Cliquei aqui fora. Aí ele, ele formata. E nesse tamanho automático aqui, é bom vocês atentarem a isso. Porque se ele não tiver habilitado, se vocês colocarem aqui um, um outro tamanho, um outro formato. Ele habilita desproporcional, tá vendo? que a imagem ficou distorcida. Então, você clicando aqui, ó, tamanho automático, ele fica do tamanho da, da imagem original, só que menor ou maior. Vou voltar aqui para 500, que é o tamanho que eu desejo. Aqui, ó, na hora que vocês clicar em salvar imagem, vai aparecer essa mensagem. As as, as imagens precisam de uma descrição exceto se a descrição estiver marcada como não necessário então a gente marca aqui, ó, descrição não necessário dessa forma tem como você salvar a imagem tranquilamente pronto, está aqui minha imagem vou botar ela no centro e vou colocar também um texto aqui clica do lado, aperta enter aqui você pode colocar o texto, escrever o texto e formatar ele eu vou copiar e colar um que eu já tenho aqui Coloquei aqui e você pode estar formatando da forma que você deseja. Seleciona o um título. Você quer em negrito. Tamanho dele. Aqui eu vou deixar desse jeito mesmo: Apresentação. Vou deixar em. só em negrito aqui mesmo. Pronto. Então tá aqui uma imagem. E um título no sumário de uma das abas para apresentar o curso. Vem aqui em salvar mudanças. Deixa eu só terminar. Voltar lá, que eu quero eu quero que essas essas escritas fica no centro, como a imagem está aqui. Então vem aqui de novo em editar. Editar a sessão Vai abrir a caixa aqui novamente, então e você seleciona seleciona o todo o texto criado, no caso se você quiser todo o texto criado, se não quiser vai vindo só em um, e você deixa isso aqui, no meu caso eu vou deixar todos no centro, por opção minha mesmo, é, todos no centro, como eu queria, só tirar um pouquinho disso aqui, salvar mudanças pronto, tá aí nossa imagem, nosso texto uma breve uma breve do que a gente vai fazer no curso. Nada nada mais nada menos é exatamente o que a gente colocou aqui. Mas a gente colocou aqui para poder seguir um passo a passo. Então é isso. Essa foi mais um mais um vídeo, mais um tutorial. Espero vocês na na próxima. Um abraço.